De verdade aí, ó Vem oh, pra cima, oh, bem que oh, vem que oh, vem, oh, vem que oh, vem, oh, vem que vem, vem que vem. No jogo visual, mas eu olho passo a camisa, não de marca, mas reparei que é da Adidas. Só que não tem lista, a ideia todo pegou. Ela só não tem lista porque seus pais já cheirou. Então, Chegar de tiro do caminho, então sinceramente, qual que é a sua? Eu olho e vou ficar se a lista da tá bermuda, porque você está tudo panguano. Eu não sei qual que é a fita, não sei que tá pegando, e você fica olhando pra um lado e o outro. Deixa de ser moleque, homem, olha olho no olho Demorou. Itimalinha, malandro. Tem resposta do outro lado, Cauê na voz, 30 segundos. Já é de Vai energia. O, o, o. Ei, ei, ei, ei, demorou, demorou, demorou, demorou, demorou, demorou, demorou Você falou até de abelha, né, O animal Eu tô tipo abelha africana, porque minha rima é um ataque letal Putz, tem de verdade você, não pega Até porque fazendo freestyle, essa é a meta Sabe por que não manjo o parágrafo? Não é linha, é linha de caneta que todas psicografo Barça, você não entende nada eu meu parceiro, você é o mané Eu falei de emoção, seu retardado Só que aqui é descarrego, separa emoção de emocionado oh! sai com essas ideias Por isso que eu chego aqui e vim quebrar sua banheira. E não é questão de fazer rima boa sem desespero Fechou o segundo, partiu o terceiro uh! Uh! Uh! Terceiro! <risos> yeah! Yeah! Terceiro! terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! E agora, Brasil? Um deleizinho, né? Deleizinho, e aí pequeno, deixa passar Eles, eles processaram a informação do mano né? É E agora? Uh, rapaz, olha que é, resposta, é hein? Terceiro, terceiro, terceiro. Vou fazer uma votação então, né? Só pra não restar dúvidas Se for parecidinho, é terceiro round, certo? Pela ordem de rima, vocês ouviram? Vocês estão ligados? Barulho para a Killet Barulho para Cauê Uou! Bate de volta, vai, fi. É isso, família Terceiro e decisivo round Quilete na voz, bate volta volta, DJ Solta, vai, vai, vai, vai oh, oh, oh, oh, oh. Vamos aí, não deixa morrer meu tio Faz barulho de verdade Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah. Descarrego emocionado, eu entendi meu bom Você vendo improvisado, citando nocivo chamou. Então firmeza que agora eu não tô a esmo Você precisa escutar Rashid e fazer disso pra si mesmo Você entendeu aí moleque, segue a regra Você não foi temor, na vida sempre foi pateta. Então se liga aí que eu vou causar a sua queda Só pra mostrar que eu tô com a regra ah, ah, ah, ah, ah. Entregou um beat no tempo errado Retardado, só que sinceramente Aqui você vai ser amassado Porque nós te mata aqui na batida É nocivo Caixão para pra caralho É fogo pra quem tem língua comprida Musão, você tá ligado disso Eu vim te mostrar que reto é falei de ataque letal na disciplina Eu sou coruja, tô mais pro boneco, chuck D Só que com as rimas assassina Você é contraditório quando manda essa rima Apoiando um pacu, pão no cu, xenofobia Então se liga aí, veja sua brisa Que é todo co-foto, co tão co racistas. Não é xenofobia, agora você virou pó Falou merda pra mim, me responder. Você tem que segurar o B.O. Cê tá ligado aqui no proceder, Dizem igual rima. Você tem que responder. É BO, firmeza, eu tô no improvisado. Eu tô armado e tenho bala pra atacar meu otário. Entendeu aí, moleque? Você tá fudido. Você acha que é bom? Tá correndo perigo? Pode vir com essas balas que eu mato na disciplina. Porque bala de frustração e amargura é minha rima. Arruma nada, por isso que agora cê foi quebrado na quebrada. Sujíssimo, sujíssimo. Começamos mais ou menos, né? <risos> Bem mais ou menos, né? Barulho para Caio! Oh, falei seu nome de verdade, esqueci do seu nome, seu bugo, mano! Barulho para Cauê! Uou! Cauê está na próxima, faz barulho para a Batalha Família!